E aí, tudo bem? Tudo bem, é, beleza? Eu fumo aqui, veneno, hoje. Bom, lá, hoje eu ainda vou falar um negócio muito importante, que é o assunto do conteúdo aqui do canal. Eu preciso da ideia de vocês, para vocês me derem ideia de conteúdo, de horário de vídeo, de um monte de coisa, porque quem manda aqui no canal de vocês, eu faço o conteúdo que vocês pedirem, ok? Então, eu queria pedir para vocês algumas coisas, que é, primeira coisa, alguma ideia de vídeo, alguma ideia de, de jogo, de qualquer assunto que é um conteúdo bom, ok? E horário de vídeo? O melhor horário de vídeo para vocês, que vocês preferiram, ok? É... E eu já fiz alguns vídeos... Eu já fiz alguns vídeos hoje, acho que eu fiz 4 ou 5 vídeos hoje, porque eu vou viajar, então eu vou ter que estar fora por alguns dias, então eu já adiantei esses vídeos. Porque quando eu estiver fora eu vou postar, porque não vai ter como fazer vídeo é, quando eu estiver viajando. Então, porque eu não vou levar meu PC e tal. Aí, é... Eu já fiz alguns vídeos hoje, porque amanhã é que eu vou viajar, então eu fiz alguns, dias, alguns vídeos adiantados hoje para postar nos dias seguintes que eu vou estar viajando, então, se tiver algum vídeo aí que, que veio depois, antes, ah, sei lá, eu tô tomar confusão aí, eu acho, mas eu já adianto alguns vídeos hoje para vocês ficarem sem, para vocês não ficar sem vídeo, porque aqui... É, eu faço vídeo todo dia, é, vai ter vídeo todo dia aqui no canal, mesmo sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta sexta, vai ter vídeo aqui, então, entra no canal segunda, terça, quarta e quinta, sexta, né? Sábado e domingo não vai ter vídeo, então, nem precisa entrar, eu acho. Só se você tiver algum vídeo passado, se você tenha gostado, ou sei lá, alguma coisa assim. Mas não foi isso, galera, o aviso parado. Deixa um like, se inscreve, ativa o sininho se vocês gostaram da notícia. Então foi isso e tchau!